como é que nós vamos dizer assim, tem que se cumprir o Estatuto do Idoso? Me fala um pouco desse livro seu aí, minha querida. Eu sei que eu, eu não tive a oportunidade de ler, infelizmente, mas eu sei que é um trabalho lindo. Fala um pouco desse trabalho que você realizou. Quando eu entrei como parlamentar nas, na Câmara dos Deputados, uma pessoa muito ideológica ainda, apaixonada pela, pelo mandato, pela política e pelos idosos eu entrei na no centro de estudos e debates da câmara dos deputados é um centro de pesquisas do qual a consultoria legislativa faz parte a consultoria legislativa ela nos auxilia na confecção na elaboração na, na análise de todos os projetos de lei que nós produzimos enquanto parlamentares, tá? E é uma consultoria legislativa muito técnica. Dela fazem parte professores, mestres, é, doutores das principais universidades do Brasil. Eles são concursados lá da Câmara e são altamente qualificados. E assim, a Câmara criou esse centro de debates e estudos legislativos para que os principais temas da Câmara pudessem ser aprofundados ali junto com os parlamentares. Então, os parlamentares que se, se propunham a sentar para fazer esse tipo de trabalho, é, faziam isso junto com os, os consultores legislativos. Em, assim, durante aquele ano, escolhíamos o tema, e foi logo no meu primeiro ano, foi 2000 e, 2015 ou 2016, eu acho que foi 15 ou 16, foi em 2015. É, foi logo em fevereiro de 2015, é, eu sentei na primeira reunião da, que a gente teve da comissão e eu propus, falei, olha, minha vida inteira de parlamentar, eu trabalho com o tema envelhecimento. Eu penso... E todos os parlamentares aqui dessa, desse congresso, não só os deputados, mas também os senadores, deveriam ter acesso a um estudo que nós poderíamos produzir para mostrar o que, que vai acontecer com o Brasil se em 2050 nada for feito é, com relação ao envelhecimento populacional. Porque a nossa pirâmide etária não é nem mais uma pirâmide, ela virou um bolinho que tem uma, uma, uma, uma, aliás, tem uma base muito mais larga, porque o número de idosos não para de crescer, Sim. que é, vai assim, de 90, 80, 70, nananana, até chegar a zero anos, né? E por isso que eu estou falando, não é mais uma pirâmide, é um bolo, assim, quase que é, <risos> uniforme. E o meio que deveria ser... A, a idade onde as pessoas estão trabalhando, estudando, se preparando para que pudessem econo é, ser economicamente ativas, na verdade, está passando justamente por um encolhimento. Isso, na prática, quer dizer o quê? Que nos próximos anos nós vamos ter um encolhimento do número de pessoas que estará economicamente ativa e teremos um alargamento da base do número de pessoas que estará idosas, estarão idosas e muito idosas. O que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós teremos muito menos pessoas trabalhando para pagar as despesas das pessoas que estão e estarão mais velhas, aposentadas ou não, com renda ou não, é, muito idosas com a família ou nas ruas ou em instituições de longa permanência, os famosos asilos, ou em, em hospitais, CTIs, UTIs, etc. Né? E isso tem um impacto na economia, que também tem um impacto na saúde, na previdência, na assistência social. E, eu, e esse trabalho se condensou nesse livro aqui, que chama-se Brasil 2050, Desafios de uma Nação que Envelhece, que está disponível online, se vocês entrarem no site da Câmara, procurarem lá o Centro de Estudos e Debates Estratégicos da Consultoria Legislativa, pelo título Brasil 2050, Desafios de uma Nação que Envelhece, vocês vão encontrar, porque a gente abordou nesse livro, Sardinha, é, vários aspectos, é, os mais importantes, no meu entendimento, que fui a coordenadora desse trabalho. Por exemplo, o mercado de trabalho diante das perspectivas de envelhecimento, o SUS, é, mobilidade e espaço urbano para o idoso, a violência contra a pessoa idosa, a educação ao longo da vida, né? perspectivas de educação ao longo da vida para uma sociedade que envelhece, direitos e garantias fundamentais da pessoa idosa no Brasil... É, considerações sobre o impacto do envelhecimento na previdência social A aceleração do envelhecimento da população brasileira E a necessidade de cuidados de longa duração para os idosos Que a gente sabe que o grande desafio são os cuidados de longa duração né? Aqueles cuidados que são mais caros é, os, os leitos de longa permanência, onde muitas pessoas ficam, às vezes, por anos e anos, viva, é, deitada numa cama, né, doente. É, e as considerações finais, né, o idoso e a cultura, a gente falou sobre o idoso e a cultura, que para o idoso é fundamental, ele ter esse aspecto cultural que traz para ele uma, uma questão de autoconhecimento, de autopercepção, de percepção da sociedade, do mundo que ele faz parte, do país que ele faz parte, né? Para que ele não perca todas as referências, né? É, e aí a gente termina fazendo para cada capítulo uma análise dos projetos de lei que já tinham é, sido propostos por todos os parlamentares na Câmara e o que, que a gente poderia não só propor de novos projetos de lei e melhorar as leis que já existiam. Então foi um trabalho bem denso, um trabalho bem completo e eu convido vocês a fazerem uma leitura desse quem se interessar pelo pelo desafio que é e que será para o país termos a maior população de idosos do mundo, a segunda, a terceira. A gente só não vai ganhar da China, da Índia, talvez dos Estados Unidos. Essa é a grande verdade. Só que a diferença de, desses países é que eles primeiro, a grande maioria deles, a China não, a Índia não, mas a China, a economia está pujante, afinal de contas, eles criaram o um vírus, é, dizem até que é para matar idoso mesmo, né? Sim. E a economia deles não parou de crescer, até porque foram eles que criaram o vírus e invietaram a vacina. Então, para eles está tudo bem. Mas... O Brasil e os outros países, os Estados Unidos é um país rico, já está é, injetando dinheiro na economia, já está recuperando os postos de trabalho e tal. O Brasil está de mal a pior, é, fechando empresa, fechando comércio, é, e os idosos cada vez mais miseráveis, as pessoas cada vez mais miseráveis, as crianças, adolescentes e adultos jovens sem condições de completarem seus estudos básicos para conseguirem uh, uh, competir, tanto no mercado interno quanto no mercado externo, por bons postos de trabalho. Então, você imagina isso num longo prazo. O que, que vai acontecer com as pessoas que estão envelhecendo, que vão chegar em 2050 muito velhos? O que vai acontecer com os com jovens que não vão conseguir pagar por esses idosos? Né? Se a gente for falar em termos de previdência social, porque a conta não fecha, o número de pessoas pagantes, não dá para pagar custear os idosos que vão estar entrando no sistema previdenciário. E, enfim, está aí, é um trabalho que eu acho que vale a pena e que agora eu vou revisitá-lo para fazer um capítulo só sobre um novo desafio, que agora é a situação dos idosos dentro da pandemia. Acabou de sair um artigo meu, vou disponibilizar para sardinha Saiu ontem a publicação é, de um artigo meu falando sobre atividade física, envelhecimento, percepção de qualidade de vida para idosos em confinamento, tá, diante da pandemia. E a gente vai abordar agora novos aspectos para esses mesmos idosos é, depois que acabaram as políticas públicas de atividade física e eles perderam até isso como é que eles estão se sentindo, é, percepção de vida, qualidade de vida, de, de depressão, felicidade, isolamento, como é que eles estão economicamente. E aí a gente vai fazer mais uma produções científicas para analisar os desafios e propor soluções, políticas públicas, projetos, para o legislativo, para os executivos municipais, estaduais. Afinal de contas, o que não dá é para ficar parado vendo o desastre acontecer Quantidade de pessoas que estão tá morrendo de inanição por depressão, por abandono, por negligência e ficar parada que não dá, né? Tá certo. Eu, eu, eu quero chamar a atenção dos nossos telespectadores, vai estar aparecendo no rodapé, como que você faz para poder acessar aí o, o, o, o livro, tá? Esse livro da nossa querida Cristiano Brasil, tá bom, pessoal? Está aí, aí, tá aí no rodapé para que vocês possam acessar. É importantíssimo nós participarmos disso. Uma outra coisa interessante, que agora nós vamos fugir um pouquinho desse tema idoso. É... No próximo dia, 22, 23, nosso governo, Jair Bolsonaro, vai estar reunido com o presidente dos Estados Unidos, o Barney. E aí eu, eu, eu digo para ti, a, a discussão principal... Trata-se do meio ambiente. Trata-se do desmatamento. Aí eu pergunto, como é que, na sua opinião, como é que você vê, como é que vai ficar a situação do nosso presidente Jair Bolsonaro diante e como você vê a atual situação do, do, do, do, do Ministério do Meio Ambiente nesse país? Bom, é, aconteceram coisas com relação a Ricardo Salles que foram muito desagradáveis. A divulgação de uma Vamos começar por um, um crime que o Celso de Mello deveria ser preso. O ex-ministro do Supremo deveria ser preso porque divulgou uma reunião do presidente com ministros que é classificada como ultra-secreta. Ele foi lá contrariando tudo o que se tem no ordenamento jurídico brasileiro e o que se tem em termos de confidencialidade, e que para mim é o maior crime de lesa pátria da história, o cara vai lá e divulga não só o conteúdo, mas explicita isso para uma emissora de televisão. Então, aí o Ricardo Salles vai lá, Bom, vamos aproveitar numa, numa infeliz colocação que ele, colocou, que ele fez, Vou aproveitar que tá todo mundo falando de Covid, e vamos passar a boiada. Cara, virou o inimigo número um do Brasil, por conta dessa infeliz é, colocação dele. Bom, e nós temos aí um movimento mundial para que o Brasil volte a ser um socialismo. Agora, o principal aliado do Brasil, no exterior, graças a Deus, nunca foi a China e nunca foi a Rússia, porque se fosse... Aí a gente já tinha virado uma Venezuela mesmo. Exatamente. Né? Ainda temos dentro dos Estados Unidos uma boa parcela da população que não comunda, comunga dos mesmos ideais socialisteiros do BD e de seus asseclas socialisteiros. Agora, o Bolsonaro tem que ir lá para conversar com ele e ver se existem pontos de convergência com relação a outros assuntos econômicos que são vitais para a economia brasileira. Afinal de contas, também, é, tudo que você tenta fazer para melhorar a economia no Brasil, para melhorar para, para que entre dinheiro no Brasil, por exemplo, as privatizações, os leilões, essa petralhada, essa gentalha, do, do quanto pior melhor, recorre... Há 11 pessoas que mandam e 211, panaca, 211 milhões de panacas, que somos nós, né, e vão impedindo que o Brasil avance. Sim. Né? E aí o, o Ricardo Salles vem tentando apagar incêndio com um pingo d'água. Ele tentou efetivamente é, tirar aquele bando de petista da ponta da, da ação do Ibama dentro do, do, da, da atuação do Ministério ali na, na Mata Atlântica, na, na Floresta Amazônica, é, mudar o entendimento de algumas normas para que houvesse um, um uso inteligente economicamente... É, viável para a nossa beleza natural, coisa que os Estados Unidos fez, que a Austrália fez, que Nova Zelândia fez, todo mundo fez, porém, no Brasil não pode. Aqui, o próprio índio é impedido economicamente, de, de, de explorar economicamente as reservas que possui. O índio é um, um, um cidadão, que, é, apesar de ser considerado brasileiro é, de plenos direitos e deveres, deveres não, mas plenos direitos, é ele tem menos deveres do que os outros brasileiros. Mas ele também não pode explorar suas próprias riquezas e não pode ser taxado, pagar imposto. Porque o que, é que acontece é, vêm os grupos internacionais, é, ocupam as áreas de... de reservas indígenas ajudam os índios a proteger as suas reservas, mas vão lá exploram as minas de ouro, exploram a madeira e levam tudo direto para os seus países de origem isso pode mas pagar imposto para o Brasil não pode como se as reservas indígenas fossem na verdade países distintos do Brasil Exatamente. isso foi feito durante o governo da Dilma do Lula né, que criaram Pequenos países dentro do Brasil. O Ricardo Salles e o Bolsonaro estão tentando arrumar isso, mas não conseguem. Porque o Judiciário, os 11 Supremix Ministrix, né? que são os 11 donos do país, que fazem de otários 211 milhões de brasileiros, não permitem que se faça essa exploração inteligente e econômica do nosso meio ambiente. Então, o Bolsonaro vai para lá enxugar gelo, na minha opinião. Eu acompanhei, e você também acompanhou, é claro, o trabalho do ex-presidente do ICMBio, Instituto Chico Mendes, o nosso querido Coronel Mero, que é um coronel da Polícia Militar, e que o Bolsonaro ainda não tem ninguém lá da polícia, da, perdão, dos militares como ministros. É, muito bem. Há uma pressão para que o Bolsonaro, ou seja, pedindo a cabeça do Ricardo Salles. E há também um, um, outra, uma, uma outra movimentação pedindo para que o coronel Homero Cerqueira, como eu já disse, vou repetir, ex-presidente do CEMIBIL, assuma o Ministério do Meio Ambiente. Diante de todo o trabalho que o coronel realizou, acreditamos que o coronel poderia fazer um trabalho muito bom em vários aspectos. Eu, a senhora concordaria com isso? Enquanto o Ricardo for um nome do agrado do presidente e estiver fazendo um trabalho que o presidente está gostando, não vejo por que ele tenha que ser mudado. Agora, se isso estiver interferindo na relação dele com o exterior, com os Estados Unidos e tal, e isso impedir o avanço nas relações comerciais, aí é uma questão que somente Bolsonaro pode avaliar. Ele mudou é, alguns ministros que eram bastante é, próximos a ele, por conta de relações internas, que foram importantes, e relações externas. Né? É, caso isso aconteça, é, eu vejo com muitos bons olhos o nome do coronel Homero para assumir a pasta do meio ambiente, porque ele faz um bom trabalho, ele é muito aguerrido, é um homem muito sério, é, e que honraria muito a pasta do meio ambiente com o trabalho dele. Agora, é, isso aí é um capítulo à parte que só o Bolsonaro poderia <risos> realmente é. agora Existe também aí uma queda de braço muito forte do Ricardo Salles com o, o, o delegado federal lá que apreendeu aquela madeira. O Ricardo quer que aquela madeira seja devolvida. Agora, é, há um, um, um crime cometido pelo Ricardo Salles. Isso aí já é alguma coisa também que vem abalar, de uma certa forma, abala ainda mais a estrutura do atual ministro, não? não, não Para ser sincero, eu acompanho bastante coisa do, do governo federal, aliás, acompanho bastante mesmo, estou sempre acompanhando as coisas do governo. Está me dando uma preguiça por te falar a <risos> narrativa da imprensa agora com relação a essa... CPI que eu nunca vi na minha vida instalar CPI por decisão judicial. Eu, eu, é, é o próximo eu tema. Vejo. É o próximo tema que eu gostaria de saber de ti. Essa eu CPI. Nunca vi, nunca Meu Deus. Vai, vai, vai morrer na praia, Cristiano? Cara, tem tudo pra morrer na praia. Mas o, o problema não é o morrer na praia. Morrer na praia, ela pode... Vai morrer na praia, porque vai... Vai apontar o quê? A não ser que as decisões agora sejam cumpridas também pelos Supremix, mixtrix, né, que mandam prender o Presidente X depois de uma CPI. Eu agora não duvido mais de nada. Né? Depois dessa eu não duvido mais de nada. Nada, nada, nada. Porém, é, o desgaste de um tema que vai ficar aí, sendo levantado. Você imagina aquele é, senador do, do PSOL. Aquela vozinha vai ficar falando Bolsonaro genocida! É. Bolsonaro que matou todo mundo porque deu hidroxicloroquina, que por óbvio... Curou e ajudou no tratamento de milhares de pessoas. Não tive ainda e tomo <risos> todos os meses. Eu ia falar da Ivermectina. É, tomo todos os meses o tratamento precoce, ou seja lá, ou como vocês queiram falar, né, o, o tratamento preventivo, para não pegar. Então, não estou pegando não, tá? Mas estou engasgando aqui, porque eu ah, sentei é... aqui não, não peguei mais. Sempre tivemos isso, professora. Sempre tivemos essa coisinha na garganta, agora tomaram hidroxicloroquina. Nós, tá, todo mundo, tá, só quem não sabe, desculpa, eu me revolto com isso, só quem não sabe é a imprensa genocida, a imprensa genocida. A imprensa tradicional é que vive falando besteira, que não é comprovado, não é comprovado, não é comprovado. Então já saiu uma lista aí de mais de 200 municípios que não tem mais mortes com o, o, o coronavírus, porque os prefeitos assumiram. Agora, uma pergunta que não quer se Você já parou para pensar se se instala a CPI para também investigar os prefeitos do Brasil e os governadores? Já parou para pensar que isso, isso vai acontecer? acontecer? Isso vai acontecer. Tem Eles que acontecer. Eles duas CPIs. Eles já, já juntaram as duas CPIs. Rodrigo Pacheco vai investigar o governo federal. Estados e municípios. Por isso que o Calcinha Apertada ficou com a calcinha com aquela freio freio sujo, né? Sim. Ah, vou dizer. Virou calcinha cagada. Calcinha apertada virou calcinha cagada. Está morrendo de medo. Está borrada de medo já de, da, da vai, investigação. Vai pegar, né? O bicho vai pegar. Lógico que vai pegar a calcinha pegar. cagada. O que mais tem aqui? Vai... Vamos investigar as covas. Vamos investigar... Nossa. Ah, essa criação aí da vacina, os insumos que chegaram, que não chegaram da vacina, a, a Sinovac, né, que é, o, a Argentina, a imprensa brasileira muda, mas a imprensa de outros países dizendo a torto e a direito que até a própria China já declarou que sua vacina não é tão efetiva assim quanto eles gostariam. Já falam até numa terceira dose, quer dizer, já era 50%, 51% de eficácia, quer dizer, é cara ou coroa, aí deu duas caras, e as caras não imunizaram, aí tem que dar a terceira para ver se dá coroa, e se na outra dá cara de novo? Não imunizou? Agora, Cristiano, não imunizou. Uma outra coisa que está nos assustando é a mentira da aplicação das vacinas, vacinas falsas. Vacinas que não são vacina, que não é a vacina E aquilo de que as pessoas botam a agulha no braço Mas não injetam a vacina Só fura o braço da pessoa e puxa Isso está mais do que claro como inúmeras Inúmeros vídeos Não é fake news Eu não acredito que seja fake news Que país é esse, meu Deus? O que esse povo está querendo fazer com o brasileiro? Com a vida humana? Gente, ó, malcaratismo, caratismo covardia, é, crueldade, a gente vê em todos os lugares. Infelizmente, o re... a política é um retrato da sociedade. Se vocês não gostam dos políticos que tem, vocês olhem no espelho e pensam, cara, eu voto, e se eu não voto, o outro vota. E o outro vota naqueles políticos que estão se candidatando. As pessoas são ruins. Sabe? Desde aquelas que estão na saúde. tem, umas, tem Graças a Deus, as boas são mais, não, são mais do que as ruins. Porque se a gente saísse de casa pensando que são todas ruins, a gente era melhor não viver. É. Não é não, o, o bom é que tem mais pessoas boas, mais pessoas tementes a Deus do que essas ruins Agora, como combater essas ruins, botando câmeras em todos os postos de vacinação? Agora, se as pessoas não têm a consciência de que elas estão é, fazendo o mal, propagando o mal, enganando, burlando, mentindo, e que aquilo ali, de alguma maneira, é, Deus está vendo? Aí, aí, realmente, a gente para de acreditar até no divino. Isso aí é impossível, entendeu? Você tem que ter fé. Que olhar, vigiar, vigiar teus parentes, teus amigos, entendeu? Agora, você está falando das pessoas que estão sendo vacinadas de mentirinha. E aquelas que estão sendo vacinadas, estão tomando as duas doses e depois de 15 dias pegam Covid. E as que pegam Covid depois de 15 dias e morrem. Olha o Aguinaldo Timóteo aí para falar. É. Complicado. Tomou a faxina do calcinha borrada. E morreu. Exatamente. E aí? Ah, que pena, né? Que pena. Mas, o oh, Cristiano, ah, uma perda. É, eu, eu quero te agradecer muito, muito obrigado por este bate-papo tão descontraído. É, é bom, é gostoso falar com pessoas que têm conhecimento da atual construção brasileira, como nós estamos vendo, para que aos poucos nós sejamos a, o beija-flor. Que leva uma gota d'água para apagar o incêndio. Eu acredito muito em Deus. Eu sou temente ao Criador. Eu acredito que nós somos a maioria, tenho certeza. E ainda que nós somos uma pequenina gota de água levando ao incêndio, nós vamos conseguir. Com pessoas assim como você, como Roberto Jefferson, como Coronel Homero, como Bolsonaro, como todos. Tantos parlamentares maravilhosos, tantos senadores como os deputados que estão aí, é, a exemplo de ti, pelo trabalho que vem realizando pro ao povo brasileiro, pro aos idosos, pobre, pro Brasil. Eu deixo aí nossas câmeras, microfone à sua disposição para que você possa fazer as suas considerações final. É, em primeiro lugar, eu quero também parabenizar você, Sardinha, pela sua militância Muito Obrigado. É, de pessoas como você, que o Brasil também precisa para passar por esse período de provação. Essa provação que nós estamos passando, pode ter certeza, uma coisa que meu pai fala sempre e ele tem razão. Essa é uma guerra espiritual que nós estamos. Esse momento é um momento muito difícil para muita gente. Muita gente está passando necessidade, fome, provação... É, passando por períodos assim em que não sabe como vai pagar suas contas, é, períodos de indignidade, é, com medo do futuro. tá? E só a nossa solidariedade, a nossa palavra amiga, a nossa união, é, que pode realmente levar um alento, uma palavra de consolo para essas pessoas. É, eu tento, e o que eu tenho tentado fazer, é ser o mais positivo possível, ficar do lado das pessoas que eu amo, cuidar dos meus bichos e cuidar da, da minha cabeça, da minha saúde, das, minhas, das, das, das pessoas no meu entorno, produzir conhecimento, produzir verdade, da mesma maneira que o Sardinha está fazendo aí, produzir verdade. Porque existe todo um aparato de mídia que está se especializando, especializado aliás, para produzir mentira, pós-verdade e fake news para que enganar as pessoas de bem. Então, assim, continue ligado nos canais conservadores, nos canais da direita. Procure a paz no Senhor. É, você que tem sua religiosidade, se apegue realmente a ela, seja ela qual for, mas o é importante é você se ligar. Se ligar realmente com o divino, é, porque isso vai passar. Isso também vai passar. E a gente vai sobreviver a isso. E para que nós sobrevivamos nós precisamos passar mensagens de amor e alegria. Sejamos, então, nossa, essa chama de amor e alegria. A gente está falando aqui de temas ruins, de temas é, penosos, mas assim, a alegria de estar vivos, a alegria de respirarmos, a alegria de poder estar com vocês nesse momento, numa entrevista como essa, de passar meu conhecimento, ela é muito maior. Eu fiquei muito feliz com o convite. É, quero levar um abraço aí ao Homero, a todos aqueles que estão nos assistindo, aos meus amigos. Um caloroso abraço. Você que está na sua casa isolado, fica com Deus. Saiba que no cantinho aqui do meu coração eu estou vibrando energias positivas para você. E vai passar. Tudo isso vai passar. E a gente vai passar junto com isso. E o Brasil vai voltar a crescer. Junto com as pessoas de bem. E moral vida, né? É isso aí, irmão. Eu me emociono por determinadas palavras, porque vai passar. Eu diria que já passou. Nós vamos conseguir, porque nós somos filhos de Deus. Somos melhores. Amém. E nós somos a maioria do Brasil de pessoas honestas. Por nós sermos honestos, é que nós estamos vivendo esta situação. Mas eu acredito, e tenho certeza, eu não acredito, nós vamos vencer. Deus te pague. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscrevam, por favor. Venha conosco, vejam as nossas notícias como essas que vocês acabaram de assistir com a nossa querida Cristiane Brasil, que trouxe informações importantíssimas. Nada de fake news e coisa séria para que você brasileiro, para que você brasileira, para que você querido idoso possa sentir o amor no coração. Tem gente boa, tem gente importante preocupado com vocês, idosos, sim. Tem sim, assim como a Cristiana e tantos outros que engrossam essas fileiras. Cristiana, dê um abraço muito gostoso, apertado no seu pai, o qual eu admiro demais. Tá? Dá um beijo no coração dele e nós precisamos de homens como ele. Ele que é o presidente do PTB Nacional, hein? grande Roberto Jefferson. Um beijo no coração, fiquem com Deus. Lembrando sempre, meus queridos irmãos, que o dia que eu não sorri para você...